Sejam bem-vindos a mais um evento dos Dias de Jardim, o meu nome é Pedro Santos, sou o responsável da área de bricolage da Nilfisk em Portugal e estou aqui para vos falar da nova gama Core, um, com as vantagens e benefícios que temos em utilizar uma máquina de alta pressão na, na limpeza daquilo que é, que é nosso e que é um, mais vantajoso face à tradicional limpeza com uma, uma mangueira ou uma vassoura. Um, salientarem que toda a nossa gama é composta por bombas metálicas e em alumínio. Uh, isto é muito importante, por daí as nossas, as nossas lavadoras terem todas 5 anos de garantia. Uh, é uma mais-valia para quem investe o seu dinheiro para tratar daquilo que é seu. Uh, e todas elas estão munidas de uma bomba metálica como esta que eu tenho aqui na mão, uh, que permite uh, a longevidade na utilização do produto que acaba de adquirir. Posto isto, vamos falar no, mais mais sucintamente na máquina. Este modelo é a Cor 140. Envolve vários vários aspectos eh, que são inovadores nesta nesta faixa de preços. Um, é uma máquina que tem 140 bar de pressão um, e permite uma limpeza com um consumo de água muito reduzido. Isto é muito importante se nos dias que correm porque porque a, a poupança efetiva de água, consumo de água e de eletricidade representa 40% com esta lavadora. Porquê? Porque se, se usarmos uma mangueira tradicional na, na limpeza de um pátio, por exemplo, vamos estar a consumir 19 litros de água por minuto e com esta máquina conseguimos apenas consumir 5.2 litros de água. A parte disso, juntando uma pressão em bares de 140 bares, conseguimos ter uma a água projetada com uh, esta força para poder fazer uma limpeza eficaz de todos os resíduos e detritos que possam existir na superfície que queremos limpar. Desta forma, uma das inovações que esta máquina traz, além do seu design que uh, acaba de ser premiado com o German Award Design e também com o Red Dot, uh, precisamente, uh, envolve uma das grandes inovações tem a ver com o Power Control. O que é que consiste o Power Control? Nós temos efetivamente a necessidade de limpar, mas permite-nos adequar a pressão exercida na limpeza ao objeto ou à superfície que vamos limpar. Por exemplo, na limpeza de um automóvel, em vez de estarmos com a potência máxima para lavar as jantes e a carroçaria, não é a mesma para exercer quando se vai lavar toda a zona envolvente das janelas e borrachas. Vamos reduzir a potência da máquina, temos três níveis para fazer, representam cerca de 15% de menos na potência de projeção da água e com isto conseguimos lavar aquilo que é importante sem danificar o objeto ou a superfície um, e isto é fundamental para se conseguir poupar ainda mais no desempenho da nossa limpeza. Estima-se, pelos cálculos que fizemos, que uh, o custo de aquisição de uma máquina destas nos cinco anos de garantia consegue na poupança, ao fim dos cinco anos, a máquina praticamente o investimento é todo diluído um, precisamente pela opção de poupança e lavagem adequada às necessidades que, que possibilita ao seu, ao seu utilizador. Uma das outras novidades, como é que se vai utilizar o Power Control? Em que situações não há confusão que se possa gerar, porque a própria máquina tem na sua base um layout com figuras que indica que se é uma vedação, se é um carro, se é uma bicicleta, e o nível de potência adequada, um, dois ou três. Muito simples, muito fácil e eficaz. Claro que, como é que se processa de uma forma mais prática? Quando se seleciona um nível, vai só ouvir a rotação do motor a baixar. E com isto, a força e a pressão exercida na pistola também. E isso, além de se reduzir a consumo de água, consegue-se também uma redução no consumo de eletricidade. É uma das mais valias... Da, uh, da, desta característica Power Control. Com os prémios de design há, obviamente, uma envolvente disruptiva. Há quem diga que a máquina se tornou bastante mais apelativa, uh, por exemplo, a todas as pessoas do sexo feminino que habitam os nossos, os nossos lares. porque Ela é muito mais fácil de manusear do que as tradicionais, é muito fácil e intuitiva e tem um design bastante limpo, com todos os acessórios arrumados na máquina. Se não vejamos, temos um enrolador automático que permite não só a atualização da máquina, a sua extensão e quando terminamos as tarefas de limpeza, a máquina mantém-se limpa, não há material nem acessórios soltos na garagem, ou na arrecadação, ou no jardim ou no pátio. Uma das mais-valias que esta máquina também traz na sua inovação é precisamente... Temos duas ponteiras de utilização, uma mais forte para trabalhos de limpeza mais efetivos. Todas têm o sistema Click and Clean, muito fácil de alterar e temos a ponteira normal. Mais valias de ergonomia de utilização. Podemos fazer movimentos necessários que sejam efetivos para nos baixarmos ou levantarmos. Ou mesmo com a mangueira ligada, não é? temos essa facilidade. Ao contrário de outras... Não há qualquer problema em fazer rotações, porque não cria nós na mangueira, é das principais anomalias que se geram nas máquinas de alta pressão, são os nós na mangueira. Aqui não há esse problema, temos esta inovação que permite a conveniência de uso e facilidade de utilização em qualquer circunstância. Não há limitação da movimentação perante as necessidades. Desta maneira, facilmente se tira a mangueira também, permitindo com isso a sua arrumação imediata. Um aspecto muito importante nos dias que correm é a limpeza. Mas porquê é que se não se fala também em limpeza e desinfecção? Todas as máquinas da Nilfice da Gamacor têm um depósito externo. Com isto permitem colocar no seu interior sendo projetado com a água, em simultâneo, qualquer solução química. Isto permite o quê? Usar qualquer uh, químico que está à venda numa loja de Merlin, como ciril, criolina, lexívia, decapante, o que seja, para podermos lavar e desinfetar o pátio, a entrada da casa, a zona do condomínio do prédio, a sala de reuniões, a zona de entrada da, de, até da garagem. Uh, nos tempos de pandemia, a limpeza é importante, mas a desinfecção também o é, mais do que nunca, e com a máquina o investimento colocado em qualquer solução química é muito baixo, vai misturar com a água que sai projetada, não tem qualquer interferência nos vedantes e nos componentes mecânicos da máquina, porque apenas entra em contato com a água na fase terminal da ponteira. Isto é bastante importante nos dias de hoje. E, a Nilfis com a Gama Core também possibilita isso de uma forma muito simples e eficaz. Uma outra característica muito comum uh, na nossa gama tem a ver, obviamente, com a facilidade de utilização da máquina e os rendimentos por hora. Esta máquina tem um rendimento hora de 40 metros quadrados. Pode ser utilizada, obviamente, com qualquer das ponteiras, mesmo com o acessório pós os e desinfetantes, e tem um rendimento horário de 40 metros quadrados. Outras máquinas, como a Primo 180, são 60 metros quadrados, tem um caudal de 650 litros por hora, esta máquina são cerca de 400 litros por hora, mas se utilizarmos uma mangueira convencional, é bastante mais oneroso e muito mais ineficaz a limpeza daquilo que se pretende. Outro aspecto que eu chamo muita atenção, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, um, a extensão elétrica que se vai ligar a uma, a uma lavadora é super importante. Esta máquina tem um consumo de 1.800 watts, mas uma máquina mais potente, como a 180 Premium, são 2.900 watts. Muitas vezes utilizam-se extensões com inferior capacidade elétrica que podem correr em riscos de incêndio, queimar tomadas e disparar quadros. Por vezes temos alguns casos de reclamações e não há qualquer avaria, mas sim uma má utilização na ligação da máquina à rede elétrica. Também a ligação da, da, do terminal da água hum, à rede é importante. Por vezes utilizamos extensões que não são suficientes para alimentar o caudal de uma lavadora. Esta máquina tem uma exigência normal para a pressão de rede, mas uma máquina de segmento superior como a 180 Premium tem uma exigência superior. Muito importante também, sempre que possível, utilizar filtros de entrada de água, porque muitas vezes há algumas reclamações e não há qualquer avaria, tal como este acessório que aqui está, muito simples, que vem munido em qualquer máquina, da Nilfisk. O que é que permite? Permite-se. Há um problema na, na lança. É só colocar para desobstruir uma areia que exista. Está munida, vem em qualquer gama uh, Nilfisk e na gama corte também. Arruma-se também na máquina. Não tem problema qualquer nenhum em fazer-se a arrumação efetiva de todos os seus componentes e acessórios no corpo da lavadora. Dito isto, temos e porque muito, muitos de nós não temos essa ideia, procuramos uma lavadora para lavar o carro, lavar a relote, lavar o pátio, mas o potencial e a versatilidade de uma lavadora, como a Core, é vasto. E para isso, o que é que serve? Os acessórios. E estes é que nos garantem, efetivamente, uma versatilidade muito grande na sua utilização e rendimento do nosso investimento. Porque, na verdade, é um investimento que se faz. Tenho aqui uma escova multiusos, onde se pode misturar efetivamente detergente para lavar uma superfície, um carro. Um, e para isso, toda a gente que eu conheço lava automóveis ou é um desejo normal de nós, homens, gostamos, é a paixão automóvel. Este é o acessório específico para lavar jantes. Todos lavamos automóveis, mas muito poucos de nós lavamos jantes. Este acessório é específico coloca-se na escova e ela vai, obviamente, fazer um trabalho específico. Vai fazer um trabalho específico com a força da pressão da máquina, vai fazer o exercício de limpeza e lavagem das jantes sem as danificar. Muitos de nós não sabemos, mas, efetivamente, é isto que existe. Para conseguirmos fazer uma lavagem mais efetiva do automóvel na sua totalidade e não apenas na carroçaria tal como há também outros acessórios que estão disponíveis nas lojas do Roi Merlin para lavar os subchassis, as cavas da roda um, e terem depois também um leque de detergentes disponíveis para ter super espuma e acabamento com cerâmica. Desta forma, esta máquina que, é, que está num, num segmento de preço bastante acessível, tendo em conta os 5 anos de garantia, a poupança efetiva que representa em água e eletricidade nos seus custos, com a sua utilização e a versatilidade que ela tem, em podemos lavar tudo aquilo que se deseja sem danificar através do sistema Power Control, bem como toda a sua componente estética e facilidade de deslocação da máquina e limpeza, torna-na bastante competitiva no seu segmento. Espero que tenham gostado da, da apresentação, desde já deixo-me agradecer ao Juan Marlain a disponibilidade que me deu à Nilfis para podermos ajudar uh, os potenciais compradores a melhorar a limpeza e a desinfecção dos espaços que são comuns e familiares para a vossa segurança. Nós contribuímos para que tal seja efetivamente possível uh, hoje numa loja do Juan Marlain. Obrigado.